você quer virar montador de steel frame, ou você é montador de steel frame, ou você tá acompanhando alguma obra de steel frame, ou vai começar uma obra de steel frame. Quer saber quais erros que são clássicos, que muita gente comete, mas que você não pode cometer. Pois é. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já há quase 15 anos, né? Minha empresa já teve mais de 1.200 homens trabalhando simultaneamente. Você tem noção do que é isso? responsável pelo treinamento, pelo acompanhamento de toda essa galera. E eu vou te contar uma coisa, gente. Eu vou aproveitar esse bloco que é o papo da dama, bater um papo com vocês, pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi e saberem que é comum, que eles são comuns no Steel Frame, né? São três erros clássicos que a galera tem quando tá começando o Steel Frame. Primeiro erro. O que que acontece? Quando a gente fala de steel frame, a grande maioria hoje, né? Dos projetos de steel frame, eles trabalham com as peças pré-fabricadas. Pode ser com perfil engenharado, que é aquele perfil que já vem cortado, marcado, bonitinho, tchim-timudinho. Ou pode ser aquele perfil em vara que você corta e vai montando as paredes, vai montando as treliças, né? Vai montando o sistema de telhado e depois você coloca tudo em pé. E aí, o que, que acontece, tá? Um, quando a gente olha o projeto do steel frame, né? Vem tudo muito mastigado pra gente. Só que, vamos supor, a gente monta a parede. Aqui como eu pede, pá, eu montei uma parede. Na planta baixa, você planta assim, ó. E aí, muitas vezes, durante a montagem, é muito engraçado. Porque a pessoa olha assim. Como é que ele sabe que esse lado é pra esse lado? Ou esse lado é pra esse lado? Pois é. Então o primeiro erro, espelhamento de painel. É muito comum as pessoas não prestarem atenção se o painel tá nesse sentido ou se ele tá nesse sentido e aí eles já acabam invertendo. E quando a gente faz um projeto de steel frame, a sequência e a boca que tá virando o perfil faz total diferença, porque muda a paginação, muda o distanciamento, nem né? Às vezes muda o alinhamento e a gente tem que estar tá sendo cobra muito bem alinhada. Então, primeiro pronto que você não pode cometer. E eu te digo, porque a minha galera cometeu, gente. Já cometeu muito, não foi uma ou duas vezes, não foram várias vezes, tá certo? E é tudo questão de você prestar atenção no projeto, né? Ler o projeto direitinho, não sair verticalizando, né? Tudo de qualquer forma. Veja o espelhamento no painel. Segundo erro que é comum acontecer, mas você não pode cometer. Na hora que você estiver fazendo a verticalização, primeiro ponto: verificar os quadros Gente, é muito engraçado. Teve uma uma obra que eu botei equipe lá e ela tava muito cru. E eu, de verdade, eu não consegui acompanhar ela. E eles não verificaram os quadros do Radier. E o Radier não tava quadrado, ele tava meio losangular assim. E a galera não verificou os quadros. E saiu botando as paredes em pé, né? Seguindo o perímetro do Radier. Cara, sabe que é tudo torto? É tudo torto. Torto, torto, torto. Eu queria matar. Porque o que aconteceu? A gente não viu quanto eles estavam montando A gente foi depois que eles tinham botado todas as paredes em pé E os ângulos não estavam batendo Os encaixes estavam descendo. E eles falaram, ele é do projeto errado Eu falei, gente, não tá, tá tudo aqui no projeto O projeto tá certo, é a máquina, a fabrica o que o projeto tá. Cara, eles fizeram ir até a obra Pra eu ensinar a tirar os quatro. E falar, vocês não mataram os Ah não, ela que Não Ai, que ódio. Quantas vezes... Quantas... quantas vezes também eu fui na obra o povo falou que estava errado e o painel espelhado. Misericórdia. Então, esses dois erros, assim, gente, são... É clássico, clássico, clássico. A galera espelhar painel e a galera não esquadrejar as coisas. Cara, e se você não sabe esquadrejar, sempre lembra aquela regra do 3, 4 e 5. Então, você tem que ter 3 numa lateral, 4 na outra lateral... E 5 no comprimento na diagonal, que liga uma ponta a outra ponta. Então a regra do 3, 4, 5, fundamental. Ah, na minha obra não tem 3 metros, então divide. Vai ser 1,5, 2 e 2,5. Trabalhe com múltiplos, sempre do 3, 4, 5, mas verificou os esquadros, gente. Porque, olha, dava vontade de esperar o negócio todo verticalizado, alguns dias de trabalho e o povo não verificou. Mas também batata, né? Com esse né? Que era minha, a responsabilidade minha, então... A mim. O líder tem responsabilidade. Faz parte. É verdade. E aí vai o terceiro erro que também a galera tem que prestar atenção e que se não presta hum, batata. É inverter as treliças também, né? Quando a gente fala de sistema de treliça, que é o quê? A gente tem um bando de cima, bando de baixo e as diagonaisinhas, né? As treliças têm posição. Se ela tá apoiada, eu falo isso claramente na minha imersão de steel frame o tempo todo, viu, gente? A imersão de steel frame é muito legal, acontece tá dentro de uma fábrica. Então, a imersão de steel frame, eu explico isso. Você tem a diagonal pá, pá, pá, pá. Se ela tá apoiada, o que é apoiada? Minha mão estará apoiada em cima um, um, um, do meu iPad. Então, se ele está apoiada, as minhas diagonais têm que terminar pra baixo. Por quê? O peso, o carregamento, ele vai para onde? Ele vai sempre pro chão, pra gravidade. E o que tá em cima da treliça vai andando pela diagonal pá, pá, pá, pá, pá. E vai pra baixo. Então, apoiado, diagonal pra baixo. Agora, engastado. Quando eu tô engastado, né? O que, que é engastado? Eu tô aqui, eu tenho uma parede, eu tenho um apoio. E aqui, minha treliça tá encostada. engastada, é encostada e aparafusada. É parafusado. Aí, minha diagonal é pra cima. Por quê? Porque os meus esforços têm que chegar em cima. E através do engastamento, vai a transição para a superfície que você tá engastando. Então foi muito engraçado, né, gente? Porque eu me toquei que a galera sempre, sempre, sempre errava essas coisas, eu falava: "Gente, mas que bobeira, espelho painel, não vê o esquadro. Inverte as treliças". E aí foi muito engraçado que nessa época eu montei uma escolinha. Ah! Montei, imagina, eu fiz uma apostila com vários desenhinhos e eu chamava a galera, a equipe, todo dia uma equipe diferente para o escritório. E eu dava apostila para eles, né? Porque tem muito profissional da construção civil assim, que o cara é muito bom de montagem, mas ele não sabe ler e escrever direito, né? Então, quanto mais imagem tiver pra ele, melhor. Quanto mais gráfico for, melhor. Então, eu fiz uma pochila com várias imagenzinhas, né? Desenhos. E dava esses treinamentos pro, pra eles, porque esses erros eram muito comuns de acontecer numa obra. E aí, dessa forma, a gente ia evitando o que acontecia. Então, essa era a escolinha... Antes de ter dama do gesto, você viu, eu já dava aulinha, eu já dava escolinha pra galera, né? Pois é. E aí, esses são os três erros que mais acontecem, gente. Você tem que prestar atenção, porque quando você recebe o um projeto, às vezes você sabe disso, mas a sua equipe não sabe. E você tem que treinar e explicar pra eles por quê, né? E o que que acontece até a Helena invertir as treliças? Cara... O carregamento, ele vai sobrecarregar uma área e vai começar a dar deformações locais, formagem local. Então você acaba sobrecarregando um ponto que não era para ser sobrecarregado e aquilo dali deforma, estoura. Então, por exemplo, isso é quando você inverte a treliça. Quando você inverte o painel, gira o painel, pluf, girou o painel, perde o desalinhamento. Perdeu os quadros, nada encaixa né? Nada encaixa. A não sei que sua obra seja originalmente fora dos quadros. Mas até quando a gente projeta, a gente projeta fora dos quadros, as coisas para encaixar. Então nada encaixa. E se você tá começando no estilo frame, não dá bobeira. Fica atento, faz uma escolinha, alerta isso para isso aqui, para você não cometer esses mesmos erros que eu cometi. E se você quer ficar mais profissional ainda, não perde tempo. Clique aqui embaixo agora. Para saber mais sobre a nossa imersão de steel frame que acontece na fábrica de perfis de aço. São três dias intensos em que você dorme lá, acorda, fala com profissionais do Brasil inteiro. A gente já tem mais de 350 profissionais formados na nossa imersão. Nossa, é maravilhoso, né? Fiquei muito feliz. E se você quiser saber mais sobre ela, é só clicar aqui debaixo agora. Também não deixa de se inscrever, dar aquela curtida e deixar aquele comentário. Ver se as dicas não fizeram sentido para você e diz... É, Helena, agora eu não vou cometer mais esse erro, não. Fiquei esperta, viu? <risos> <risos> Grandes beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.